Eu vim aqui no final do vídeo para dizer que muito obrigado pelos 40 inscritos Vocês são fodas, para pelos 40 craftianos A gente não sabia que o canal ia crescer tanto, tão rápido assim Então é emoção assim porque Desde que eu comecei a assistir o youtube Eu tive essa vontade de gravar vídeo no canal e é, A gente não sabia que a gente ia ficar avançar tão rápido assim a gente tem que ser inscritos galera muito obrigada aí todos que se inscreveram vocês são foda e é isso galera foi E eu tô postando esse vídeo aqui porque o outro vídeo que é direto dos autorais da música então né